Eu chegando! Mano, olha é ele! Tá vendo o Tá vendo? Oh, oh, oh, oh, oh. Tudo, já vai deixando seu like. E se não for inscrito, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. Imagens registradas no lago de Amanashi, Japão: um homem foi até o local cumprir a tradição de apreciar as folhas da primavera. Ele fazia um vídeo da paisagem e tinha tudo para ser apenas mais uma manhã tranquila, mas uma energia estranha pairava pelo ambiente. Isso começou a afetá-lo, o fazendo passar mal. quando algo foi captado assim que ele abaixou a câmera. Sim, o rosto de um espírito apareceu entre os seus pés. Parece ser um encosto que grudou nele e começou a sugar toda a sua energia. Repare que o espírito possui feição cadavérica, típica de espíritos condenados. Eles vivem a vagar pela terra e sugam energia de almas pecadoras, as deixando com ansiedade e depressão. Uma equipe de jovens foi em busca da lenda do indigo em uma mata fechada tenebrosa, maléfica e irracional, esse ser ele nasce quando uma pessoa começa a cometer canibalismo e então o espírito do possui essa pessoa, transforma ela numa criatura sedenta por sangue e carne humana. Como a criatura é altamente perigosa, eles reforçaram o poderio bélico nesta operação. E lá foram eles pela mata por volta das 2 horas da manhã. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, onde foi? Oh, onde foi? Oh, onde foi? Veio do fundo da mata, veio do fundo da mata. Parece que eles estão sendo rodeados por alguma coisa. Lucas, mano, esse. Ô, Lucas! Ô, Lucas! Sim, há algo espreitando os caçadores e em breve sairá da escuridão. Parece que algo foi identificado. Ah, pra lá, pra lá. Vem, galera, vem, vem. Estamos ah, chegando. Mano, olha ele! Tá vendo o gordinho? Tá vendo o gordinho? Olha ele! Ai. Ai! Lá está ele, o indigo. Ele emitiu um som ensurdecedor que fez os tímpanos dos caçadores estourarem, levando todos a óbitos devido aos danos cerebrais. o jovem estava com seu amigo jogando videogame. Seu amigo não estava se sentindo bem e logo se deitou. Então, ele se levantou para preparar algo para seu amigo comer antes de dormir. Foi nesta ocasião que ele começou a vivenciar fenômenos inexplicáveis. Se haver alguém na cozinha com ele, como isso é possível? Ele não estava deitado na cama agora há pouco? Há algo de muito errado acontecendo nesta casa. adormeceu, mas assim que despertou, ele teve uma estranha visão: havia um Hantu dentro do quarto, mas parece que só ele podia ver. <risos> O pesadelo continua, e mais tarde, ele o observa fazendo algo na cozinha. Lá está o Hantu novamente. Ele tenta se mover para ajudá-lo, mas enfrenta uma paralisia do sono. Com isso, o jovem enfermo sofreu um mal súbito com o susto que levou. Deveria ser só mais uma trollagem. Um jovem havia combinado com seu amigo de assustar sua irmã. A ideia era seu amigo aparecer sob o lençol branco como um fantasma enquanto ele filmava a reação. Parece que o lençol decidiu brincar sozinho. Seu amigo nem do quarto havia saído ainda. Mas não foi a primeira vez que isso aconteceu. Temos o famoso caso da jovem Rebeca. Seu pai, Jason Carlos, a pediu para parar com a brincadeira e ela de fato parou, mas outra coisa decidiu brincar em seu lugar. O vídeo que se segue foi captado por câmera de segurança de uma residência na Índia. Uma jovem estava com sua irmã sozinha na casa quando eventos estranhos começaram a acontecer. Havia algo escondido dentro da cozinha. Achando que não era nada demais foram dormir, mas o mal se mantém acordado. Movendo itens pela casa e não são ratos. Com medo, ela chamou a irmã. Agora elas têm certeza de que há um fantasma assombrando a casa. É assim mesmo. Fantasmas adoram se esconder nas cozinhas e aparecer lá quando nos levantamos para beber água de madrugada. Estamos chegando! Mano! Olha ele! Tá vendo o roxinho? Tá vendo?